Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a ferramenta que eu já trabalhei 85 mil vezes aqui no canal, mas a gente gosta muito, dado o seu potencial, que é a tabela de dados. Hoje eu vou mostrar um uso muito interessante dela, que é utilizando ela como um gerenciador de cenários, que no fim é outra ferramenta que a gente tem no Excel, mas como ela enche um pouco o saco, então eu uso a tabela de dados fazendo ali uma leve gambi pra gente gerenciar cenários. Certo, meu caro Pochete? Alguma dúvida, alguma coisa? Não? Qual que foi aquela piada que nós ah, Pochete estava aqui usando máscara, descobrindo no nariz que é usar camisinha no saco. Então. O que, que é a ferramenta de tabela de dados, que muitos confundem com tabela dinâmica ou uma tabela simples mesmo no Excel? A tabela de dados é uma ferramenta do teste de hipóteses que serve para fazer simulação, né? teste de hipóteses. Então serve para você gerenciar cenários, que é um negócio extremamente útil aí. Que nós temos no dia a dia. Hoje o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma calculadora X aqui, né? então para quem na verdade gosta aí de atividade rural, produção de cana, eu vou utilizar como exemplo, mas você pode utilizar em cima de qualquer Calculadora ou qualquer cálculo que você eventualmente venha a desenvolver no Excel, beleza? Então tá aí, pessoal. Notem que eu já trouxe né, uma calculadora, vamos dizer assim, pronta. Então, aí tem alguma série de cálculos. Primeira coisa que eu gosto sempre de destacar, Pochete, você que é um amante né, do Excel, tá começando a se envolver agora com essa ferramenta maravilhosa. Tá vendo aqui em cima que eu tenho algumas células que estão em verde? Essas células são entradas de células. Tá vendo aqui que elas estão em branco e ainda assim tem cálculo? Isso são saídas. O que, que é isso, meu caro Pochete, sempre que você e você for fazer algum tipo de exercício onde haverá cálculo, procure diferenciar onde você pode mexer da onde você não pode mexer. No meu caso aqui, eu coloquei que as células em verde são entradas. Preste atenção nesse nome que ele é extremamente importante. Elas são entradas e as células em branco, onde eu tenho os cálculos aqui, elas são as saídas. Porque se eu der essa calculadora na mão do Pochete, vai falar onde eu posso mexer. Você pode mexer onde está em verde, onde está em branco, teoricamente estão com os cálculos validados, então eu não preciso mexer. Pochete, no nosso caso, isso daqui... É uma calculadora, né? É um modelo, como você queira, que está dimensionada para a produção de cana-de-açúcar. Você trabalha no audiovisual, trabalha com audiovisual faz quantos anos, pochete? Mais ou menos. 40 anos. É, é, uma experiência, mais ou menos. Ele deve ter ali as planilhas e os cálculos dele. O problema é dele, assim como o problema é meu para fazer de cana. Cada um faz a calculadora que quer. O importante é você se focar no conceito. Então você chega aqui, pochete, ah, mas e se eu mexer nessa variável aqui, 85, né? Que no caso é a produtividade? Ela é Impacta no resto dos cálculos? Se você ver aqui embaixo, ó, 97 foi agora para 103. Então, meio que qualquer coisa que eu mexer ali em cima, vai mexer lá embaixo. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui relacionado à temática, à metodologia de custo de produção de cana. O PC de projetos está aí para isso. O que eu quero mostrar aqui para vocês. Se eu tenho uma produtividade de 78 o meu custo é 103, Paulo, vem você e me pergunta o seguinte, bom, mas e se a minha produtividade fosse 60, 65, 70 e assim por diante? E se o meu número de cortes fosse 4, 5, 6? E se o meu preço fosse outro, né? Então assim, eu não vou ficar entrando muito no detalhe... De como funciona exatamente agora a ferramenta, que esse não é o foco do vídeo, a gente já fez isso várias vezes no canal, então eu vou passar um pouco mais rápido. O que, que eu quero mostrar? Que é possível você dimensionar cenários com base ali nas variáveis que você tem. Então, ali está produtividade e número de cortes. Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Vou fazer um pouco mais rápido. Aqui na mesma coluna, tá vendo, pochete? Que eu tenho diferentes variáveis, diferentes valores, me desculpem, diferentes valores para a variável produtividade agrícola no seu modelo pode ser qualquer coisa que você quiser, contanto que isso seja uma entrada, contanto que você coloque e outras fórmulas calculem a partir dela. E aqui em cima eu tenho o um número de cortes variando no sentido horizontal. Isso é Isso mesmo. O que nós vamos fazer? Isso aqui são variáveis de entrada, você concorda comigo, Paulo? Quantas variáveis nós temos? Duas! Se você contou aqui, ai, tem 9 aqui e mais 5 aqui, 9 com 5 dá 14, ai, tem 14 variáveis. Mentira! Você tem duas variáveis, produtividade e número de cortes. Os valores que estão é distribuídos, eles são valores que você vai atribuir as duas variáveis em questão na análise. Então vamos parar de enrolar um pouquinho, seu João Botão, e vamos começar logo. Você concorda aqui comigo, Pochete, que eu tenho um entroncamento, um cruzamento das informações? Aonde você tem esse cruzamento das informações, moçada, que eu vou pintar de amarelo simplesmente para ficar fácil a visualização, você vai colocar a variável de saída que você quer estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar o impacto, olha que bonito agora, Paulo, concomitante, né? simultâneo, em, da, acontecendo do, da, na, mesma, na mesma ocasião, já, já me enrolei falando fácil, né? de produtividade e número de cortes em alguma variável de saída que eu eventualmente tenha ali embaixo. Então, o que, que nós vamos fazer? No cruzamento dos dois, você vai colocar igual a variável de saída que você quer analisar. No nosso caso, olha lá, eu posso analisar o número de cortes, eu posso analisar o lucro e o prejuízo, eu posso analisar variáveis que impactam em determinada variável. Não me adianta eu fazer nada aí olhando quanto que varia a produtividade e o número de cortes, se olhar, por exemplo, o preço, não tem nada a ver aí no nosso caso, tá? Então busquem também relacionar aí alguma coisa que vai te dar resposta. No nosso caso, eu vou colocar o custo total. Então, olha lá, pochete, o que, que nós vamos fazer agora? Você vai selecionar a sua base de dados, Certo? onde eu tenho as variáveis, não me seleciona a criatura, quando você for repetir esse vídeo, não me seleciona a base inteira, É né? porque isso daqui ó, são simplesmente questões didáticas que você está colocando para o Excel, para ele não serve para nada. Você vai selecionar simplesmente a base de dados, vai clicar em dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Então note que eu tenho que atingir meta e gerenciador de cenários, que nós já trabalhamos aqui no canal. Vou trabalhar aqui com um tabela de dados. Na tabela de dados, o Excel ele está pedindo dois cálculos para você, certo, Pochete? Célula de entrada de linha e célula de entrada de coluna. Olhando na minha tela, qual a variável cujos valores estão variando numa mesma linha, Pochete? Horizontal, mas aqui o que é? O número de cortes. Então você vai lá no seu modelo e vai escolher aqui, ó, número de cortes. Qual que é a variável cujos, vari... cujos valores estão variando numa mesma coluna? produtividade agrícola, você vai lá e coloca produtividade agrícola, dá um ok e um ok novamente, shazam. O que está acontecendo aqui, Paulo? Esses valores, eles são os cenários, eles são os cenários para custo total mediante esses cenários de produtividade e corte. Portanto, como é que você interpreta isso? Se você tiver, nesse caso, uma produtividade de 95 e o um número de cortes de 6, o seu custo vai ser 89,6. Se você aumentar o número de cortes, isso vai ser 88,79. Enfim. Com isso é possível né, você encontrar aí diferentes cenários simplesmente com um modelo simples. Essa é a tabela de dados clássica, pochete, onde a gente tem ali, né, e de certa forma eu vario os cenários. Mas o que, que eu posso fazer? Olha lá, eu vou colocar ali como gerenciador. Imaginem que eu tenho a possibilidade, né, você é um fazendeiro e você tem várias fazendas. Você concorda comigo que isso daqui você tem um modelo e está explorando as variáveis? Mas vamos supor que você quer fazer o seguinte, porra, botão, mas eu vou ter que ficar montando um modelinho desse para cada propriedade que eu tenho? É por isso que você pode usar como alternativo o gerenciador de cenários que eu não vou falar aqui senão o vídeo vai dar duas horas mas o gerenciador de cenários basicamente se usa uma mesma ferramenta o mesmo molde atribui cenários a ele com quantas variáveis você quiser e ele vai gerar um relatório aqui nós vamos usar a tabela de dados mais ou menos para fazer isso você concorda ali do lado Pochete, que eu tenho o mesmo modelo de cálculo só que note que os meus valores, ó, eles não estão mais aqui, eles estão aqui separados, então eu apaguei todas as minhas fórmulas que eu tinha ali, na verdade todos os meus valores. O meu modelo, ó, ele continua aqui embaixo, só que tá dando pau porque eu não tenho nada ali em cima. Então olha o que acontece, e se você observar aqui ao lado, eu coloquei agora algumas é, outras informações, ou seja, todas aquelas informações que eu tinha de forma única, eu atribuí ali a diferentes, vamos por fazendas, ou a de diferentes cenários, ou seja, eu tem a fazenda Santa Maria iniciado o botão que é Nossa Senhora Aparecida do botão porque todo mundo tem uma fazenda que chama Nossa Senhora Aparecida perdizes beja azul pombal que seja são minhas fazendas você no seu exercício pode colocar cenário otimista pessimista cenário a cenário B cenário C enfim você pode atribuir quantas variáveis né quantos valores você quiser Um outro ponto aqui ó se você observar que eu vou mexendo ali o valor vai trocando né é porque claro isso aqui é um exemplo de como se usa a ferramenta e não exatamente dos valores então ali são completamente valores aleatórios tá eu vou copiar e colar ele como valores aqui simplesmente para o negócio ficar parar de, de mexer e vou colocar em verde que é aonde eu posso mexer o que que nós vamos fazer agora então agora presta atenção filho que aqui é o momento mais importante do vídeo eu sei que você já tá cansado apareceu umas oito propaganda e você ainda resistiu é né? espero que você esteja aqui eu vou fazer uma amarração no meu modelo que desse modelo aqui a partir da fazenda que for selecionada aqui pochete ele vai buscar na minha base de dados o Valor, consequentemente o cenário, vai trazer no meu modelo e vai calcular as informações. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Você poderia fazer aqui, né? Para aquele pessoal que tá mais começando. Igual, se aqui igual nossa igual Santa Maria, então esse. Se não, igual. NSA do botão igual esse, e assim por diante. É uma maneira de se fazer isso, você ir lá na base buscar. A maneira que eu vou utilizar é utilizando duas fórmulas que eu, a gente adora, né? Já usou 20 vezes aqui dentro do canal, que é o PROC V com Corresp. Então, como a gente já trabalhou isso, vou fazer um pouco mais rápido um PROC V por Corresp. Se você ficar em dúvida, tem outros tutoriais também na internet, fique à vontade para procurar. Então, a pochete igual PROC V. Quem que nós vamos procurar? Porque tem que procurar no sentido vertical. Eu vou procurar este indicador aqui, ponto e vírgula, nesta base de dados aqui, beleza? Fixo. Número índice da coluna, a gente já mostrou isso algumas vezes aqui no canal. Não posso pôr 1, 2, 3, 4 ou 5, porque isso muda. Então eu vou usar o corresp aqui no meio. Corresp, o valor que eu estou procurando é o camarada que está aqui agora. Nossa senhora do botão, você deve estar, tá, né, que chegou aqui agora. Deve estar tá mais perdido que cebola ensalada salada de fruta. Eu vou fixar essa informação, ponto e vírgula, neste intervalo para ele fazer a contagem, ponto e vírgula, tipo de correspondência zero, ponto e vírgula, Falso. Pronto. Tá feita a minha busca. Você deve estar tá pensando, por que, que o animal né, se propõe a mostrar um vídeo se ele não explica devagarzinho esse negócio? É porque se eu continuar explicando o vídeo vai ficar grande. Então procura o um vídeo dedicado, como é que se usa o PROC V junto com o CORRESP para depois você pegar a informação. O que eu quero que você observe, que à medida que eu der o enter aqui, pochete, ele vai lá na minha base de dados, quanto que é a produtividade da Nossa Senhora do Botão? 71. Se eventualmente eu trocar aqui por brejo azul, tem que dar quanto? 118 beleza O que, que nós vamos fazer como a minha fórmula lá tá pronta eu vou arrastar ela para todas as outras que vão depender ali da minha tabela exceto o preço porque o preço no meu modelo eu reforço bem ele é igual para todo mundo então, olha que legal pochete ó. simplesmente eu vou copiar aqui pegar as fórmulas aonde eu quero a colar fórmulas olha lá que bacana né Todas as informações agora do meu modelo, que antes eu colocava direto nele, ele tá vinculado com uma planilha que tá aqui em cima. Então, ó, brejo azul. Se eu trocar aqui por Santa Maria, olha que bacana. Automaticamente ele já vai trocando e já vai calculando os custos aqui embaixo. Mas, botão, isso que é a tabela de dados como gerenciador de cenários? Parcialmente. Porque, olha que bacana, né? Você já tá usando ela como gerenciador de cenário. Qualquer coisa que eu mexer aqui nessa base, mexe no modelo que está estabelecido aqui. Então, perdizes, pochete, ó, não é mais 109 aqui é 125. Olha o que vai acontecer lá no meu modelo. Mexeu mexeu lá embaixo. Só que aí você chega para mim para ah, porra, Botão, eu quero fazer um comparativo entre as fazendas. Não é isso que o gerenciador de cenários faz? Ele pega o mesmo modelo, para você que já trabalha, ele pega o mesmo modelo, coloca todos lá e depois gera um relatório consolidado com todas as informações. Como é que eu faço aí para trabalhar com esses relatórios consolidados, com esse relatório consolidado das informações? Olha que negócio bacana, pochete. Vou pegar essas informações que estão aqui, tá vendo? Santa Maria, NSA do Botão, colar aqui embaixo, Tá? Vou colar usando colar especial transpor para ele vir aqui no sentido vertical. E aqui nós vamos fazer o mesmo processo. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu não gosto quando vem com esse negócio aqui, me irrita. O que, que você quer saber, Paulo? Eu quero saber, por exemplo, gente, ó, quanto que é o custo total, total? quanto que é a receita total, a botão, mas a receita é igual para todo mundo, é? mas a gente pode ter bonificação. E quanto que é o lucro barra prejuízo dessas fazendas aqui. Então isso daqui, moçada, simplesmente são rótulos didáticos, visuais que você vai dar pro Excel. Por enquanto, pochetando, eu não mexi em nada. Agora eu tenho que dar ah, né? a referência de qual célula eu quero avaliar com base nos cenários que eu tenho. Então olha que legal, quem que você quer analisar? Ó? O custo total vai ser igual a essa daqui, a receita total vai ser igual a essa daqui, e o meu lucro prejuízo vai ser igual a essa daqui. Então você concorda comigo que a gente tem basicamente as mesmas condições aqui do uso da clássica? Qual que é a diferença? Aqui eu tenho duas variáveis de entrada, e uma variável de saída, não é? Então eu preciso usar aqui, ó, variável de entrada, variável de entrada e a de saída no meio. Aqui eu tenho apenas uma variável de entrada, pochete. Qual é ela? Silêncio no estúdio. O custo é saída. O custo ele é calculado. Inclusive eu tenho, ó, uma, duas, três variáveis de saída. A minha variável de entrada, que são as fazendas... Se eu mexer na fazenda, você concorda que tudo isso aqui troca? Então olha que negócio bacana. Se você, portanto, selecionar esta base de dados aqui agora, onde eu tenho os valores de saída aqui em cima, isso aqui que são valores de entrada, selecionei a minha base de dados, dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Qual é a célula de entrada cujos valores estão variando numa mesma linha, pochete? Custo total. Mas custo total, receita total. Isso é extremamente importante, tá, gente? É extremamente importante. Custo total, receita total e lucro e prejuízo não são variáveis de entrada. Elas são variáveis calculadas. Então, nesse caso, você não tem nenhuma célula de entrada de linha. Você vai deixar sem. Qual que é a célula de entrada de coluna que você tem? Quais os valores que estão variando numa mesma coluna? São as fazendas. Então, se você chegar aqui embaixo na coluna ó, e clicar ali na fazenda, que neste caso, pontualmente está perdizes, olha aqui lá que bacana. Vou dar o um Enter, vou dar o um OK. Você tem o custo a receita e o lucro para todos os cenários que você tem, com isso você pode calcular. O que que é bacana, né? Então isso aqui, você concorda comigo, que é um gerenciador de cenários soltando aí um valor consolidado. Só que você tem uma evolução em relação ao gerenciador de cenários, que o gerenciador de cenários não faz. Se eu mexer em qualquer coisa na minha variável de entrada aqui, todo o meu modelo, ele é recalculado de forma automática. E o gerenciador de cenários não faz isso. Você tem que ficar gerando o cenário de novo. Então para você que já trabalha com gerenciador de cenários, sabe disso. Mas vamos lá, ó. Vamos supor que a a produtividade aqui da Nossa Senhora do Botão está muito baixa. Ela vai ser 150. Olha o que vai acontecer na tabelinha aqui em cima da minha cabeça, criatura. Vê aqui, ó. Vai mexer, ó. Olha lá que legal. Tá vendo que mexeu? Ó, vou voltar, ó, e para frente. Tá vendo aqui, ó? Então, com isso, você pode gerar uma quantidade de cenários e brincar, né? Ou seja, você não precisa fazer aquela cagada clássica. Ah, eu vou calcular para minhas seis fazendas. Abre uma aba para cada fazenda. Beleza, aí você mexe no modelo de um e esquece de mexer no modelo de outro. Vai fazer um gráfico? É um puta de um perereco, porque tem que ficar pegando é, dado de um lado, dado de outro, etc. Aqui, cara, simplesmente se você vir aqui ó, e colocar um gráfico de todo mundo... Olha que beleza, o negócio já começa a ficar mais fácil, Ó, Está aqui o gráfico de todo mundo. Qualquer coisa que você mexer no modelo, desde que, mexa no, desde que mexa no gráfico, ele vai ser automaticamente alterado. Vou mexer aqui, por exemplo, ó. aqui eu vou colocar para 115. Olha lá o que vai acontecer com o gráfico e assim por diante. Ou seja, você ganha um dinamismo, você ganha produtividade usando o Excel, que é isso que interessa. Se você não tem o conhecimento da ferramenta, o que eu fiz aqui em poucos minutos, etc, que eu sei que é chato para cacete, você levaria às vezes um período ou levaria um dia inteiro fazendo o um negócio na unha. Beleza? Gostou? Oh, pochete! Bom, né? Isso aí. Plástico, né? Prático, então o vídeo de hoje foi isso, né? Onde a gente mostrou mais um uso, né? Na verdade, esse vídeo já tinha no canal, a gente só aplicou o um conceito de uma maneira um pouco diferente que é utilizando a tabela de dados como gerenciador de cenários. Algo que, se você utilizar aí no seu dia a dia, você pode ter certeza que você vai ganhar muita produtividade. Se você gostou, aquele papo do YouTube, né? Deixa o seu like, deixa o seu dislike, se inscreva, ativa o sino e assim por diante, aquilo lá que todo cara que trabalha no YouTube porque essas são as métricas de avaliação do nosso trabalho. Então se você gosta ou não do nosso trabalho, por favor se manifeste, já que mais de 90% das pessoas que assistem a p... que a gente grava aqui, pochete, não faz p... nenhuma. E aí a gente não sabe se tá agradando ou não. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana, Zerati.